A nossa viagem de hoje é para a Granja, no Ceará. Está situada a 300 quilômetros da capital Fortaleza. O município conta com cerca de 50 mil habitantes. E quem vai nos contar mais sobre o potencial produtivo da região e o trabalho realizado pelo sindicato é o presidente Mário Ferreira, que está por telefone. Muito bom dia, Mário. Bom dia, Marcelo. Contar para a gente primeiro aí, presidente, sobre o potencial desta região aí, o que que se produz em granja, qual é o potencial agrícola e pecuário? Olha, o nosso potencial agrícola aqui na nossa região, principalmente em granja, que nós temos vários várias sistemas de clima, por exemplo, muito seco, que chove um pouco mais, a nossa... A maior atividade aqui é a extração do pó serífico da carnaúba, vindo seguido do cajueiro e, na pecuária, a caprino-ovinocultura, que é um animal que se adapta muito com bom à nossa realidade de clima. Né? E... Sendo essa, essa extração serífica da carnaúba, um período muito curto de trabalho, mas que envolve muita gente. Então, essa, cara, essa cultura aí, que é o um extrativismo, ele, envolve, envolvendo muita gente, traz um volume de capital muito maior, com coisa de trabalho, e, em seguida, o cajueiro, né? que também é por ter muito curto o ciclo de produção do cajuê dois três meses aqui na nossa região mas que também envolve muita gente e como é que está na o... pecuária é o caprino e o ovino que são animais que se adaptam muito ao nosso a nossas pastagens aqui né? ah, e no que caso dá muito que dá mais lucro para nós mais do que o gado na nossa. nossa região. No caso, presidente, da, do extrativismo, como é que as pessoas, os produtores, é, é, estão organizados hoje? Hoje, nós estamos organizados individualmente. Nós não temos uma cooperativa que trabalhe com esse todos, mas a nossa organização é em torno de associações, né? que a gente informa, faz essa, passa essas consultorias aos produtores pra, em coisa da legalidade trabalhista, os EPIs. Então, todo esse sistema de trabalho é assessorado pelo nosso sindicato, assim nas consultorias, essas coisas, dando informações, prestando esclarecimentos. Mas hoje todo mundo já está regularizado. Esses trabalhadores já têm carteira assinada por uma determinada época do ano, trabalham com os EPIs. Então, somos fiscalizados pelo Ministério do Trabalho aqui nas nossas propriedades. que Na época do corte, eles passam visitando para ver se está tudo dentro das normas. Já crescemos muito em cima dessa condição do extrativismo. Né? E é o um mercado bom, vocês direcionam a produção para onde? Essa, essa produção vai para as fábricas, né? Situado ao redor de Fortaleza, que compram toda essa produção nossa para poder exportar lá. De lá eles fazem, transformam ele em cera e exporta, né? Qual é o destaque que você daria para o trabalho do sindicato junto a esses produtores? Olha, nós passamos por uma mudança muito grande né? e brusca. Nós trabalhávamos num, com um determinado regime, todo mundo sem avulso, e tivemos que nos mobilizar muito para poder adaptar esses produtores. Então, foi uma questão muito... Batemos muito nessa tecla, fizemos muitas reuniões, trouxemos o Senar para dar assessoria a nós. Graças a Deus que passou essa mudança e agora está todo mundo correndo a mil maravilhas, né? em cima dessas regularidades. E como é que é a parceria com o Senar? O Senar é um parceiro muito forte aqui para nós, porque ele está ligado diretamente a nós, né, no sindicato, e a gente atende todos esses produtores, dependendo da necessidade deles no campo. A gente atende muitos produtores desses aqui através do Senado, né, com curso de formação, é, cursos de formação, cursos na produção mesmo, é, em outras áreas, não do, da Carnaubal, mas na Caprino, ou Vinocultura, nós temos o sertão empreendedor, né? Que atua junto com 15 produtores aqui na nossa região, melhorando a qualidade desses animais, essa produção, a pastagem. Tá certo. Eu agradeço a participação, então, do presidente do Sindicato Rural de Granja, no Ceará, Mário Ferreira. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado.